Vamos fazer o um update do Bitcoin e mercados. O Bitcoin que me fez suar frio ontem aqui com esse falso rompimento da bandeira, estava com PNL bastante negativo aqui no meu trade, mas felizmente que agora estou no positivo. Vou comentar para vocês qual que é a minha estratégia aqui no curto prazo, falar então sobre pequenos, 500 DXY. Então vamos lá, não se esqueça, se você... Gosta dos conteúdos do canal, tá acompanhando há mais tempo, deixa aquele like aí para apoiar, é extremamente importante, se inscreva se você não tá inscrito, ativa as notificações, participe também aí das comunidades, todos os links aqui abaixo da descrição, galera. Então, vamos falar aqui do Bitcoin que, que meu Deus, cara, ontem aqui foi frio com esse, com esse negócio aqui, porque a, a, a, a SPK está caindo, né, tá caindo ontem aqui, continua caindo, né, mas ainda não rompeu essa linha aqui do RSI, tá, acho que é bem importante de acompanhar essa linhazinha aqui do RSI, que é uma, uma região de suporte aqui, na minha opinião, e ela pode sim fazer mais uma divergência que bullish, né, no 4 horas, na minha opinião, pode acontecer, já tem uma divergência bullish aqui, tá, esse ombro, cabeça ombro já tá, na minha opinião, meio que, né, praticamente diria que é desconfigurado, né? Na verdade não tá bem desenhado aqui, mas parece para mim um padrão aqui de reversão nessa região, né? Por enquanto, enquanto a sv 500 não perder essa esse fundo aqui, né, pelo menos uma margem grande aqui, a região dos 3900 pontos, eu acho que ainda tá seguro para esse trade com o Bitcoin. O DXY acabou retraindo, né? Eu comentei, inclusive, aqui para os membros do canal ontem que essa região é importante, que ela está na região de resistência aqui, região de 618, e foi exatamente onde o DXY acabou uh, corrigindo, tá? Então, essa aqui é a minha expectativa, ver o DXY corrigindo um pouco mais aí, mas eu gostaria de ver a SP500 voltando a subir, isso é importantíssimo, porque são esse trade aqui no Bitcoin pode acabar desandando, tá? O meu plano aqui para esse trade aqui agora é ele buscar a casa dos, uh, dos 24 mil. E 200 dólares para poder fazer aqui uma boa parcial. Daí de fato eu não vou perder aqui nesse trade. Tá, essa aqui é minha estratégia. Estou com uma posição que considero até razoável, né? Cerca de 1,6 bitcoin aqui nessa, nessa, nessa posição aqui da Prime SPT e já fica um pouquinho um pouquinho pesado aqui caso eu acabe a tomar no stop tá então vou tentar fazer uma parcial nessa região próximo dos quatro mil 24.200 dólares que é onde tem inclusive liquidez eu comentei para vocês ontem aqui sobre isso né a gente tem aqui a região dos 24.100 aqui nesse momento aqui nos 12 horas na High Block e a região aqui nos sete dias a gente tem bastante liquidez nessa região próximo dos 24.250 dólares que a gente pode dar um zoom nessa região é bem possível que o bitcoin pega então essa zona aqui dos 24.000 e 200 dólares tá aqui. Então, se pegar essa região aqui, eu não vou perder mais esse trade e vou poder dormir. Um pouco mais tranquilo, tá bom? Ah, olhando aqui então os, o, de, o de um mês aqui no High a gente vê que tá a liquidez formada aqui nessa região dos 26 mil dólares, então tem grande chance. Se você não viu a minha análise de ontem, eu vou deixar o link aqui em cima para você entender exatamente o que eu expliquei ontem aqui, porque que eu acredito não é só baseado nisso aqui, não, tá? Acho que é muito importante você assistir a análise de ontem, ficou bem bacana, tá explicando aqui a minha estratégia tá? agora para o Bitcoin. Eu achei grande sim, chance sim do Bitcoin buscar essa região, mas tome muito cuidado para você não ficar preso nessa zona. Zona aqui, tá? Eu vou estar completamente fechando meu trade, meu long aqui. Tá nessa região, estou avaliando, inclusive, de entrar em short para o Bitcoin nessa zona aqui dos 26 mil dólares. Tá bom, acho que tem, tem um risco de retorno bem interessante aqui nessa nessa região. Tá, a gente posso, posso botar, botar um stop aqui, inclusive, acima dessa zona aqui dos talvez 26.700 vou avaliar com calma. Tá, mas eu, eu gosto de esperar o preço chegar aqui e ver como o preço vai se comportar, né, porque às vezes a gente pode ter algumas sombras ali complicadas, mas eu até posso botar algumas vendas aqui pequenas, short, com stop mais longo, né, e entrar mais pesado se der condições. Tá? Então, é, eu me expus mais em Bitcoin também naquela venda que eu fiz agora na região dos, dos 25.200 me expus mais aqui, botando um stop abaixo, tá aí vou estar de novo revendendo nessa região aqui dos 26 mil dólares essa é a minha estratégia aqui então é para o Bitcoin tá caras então uh, deixa eu estou corrigindo é esse pequenos aqui agora vamos ficar de olho como que que vai que pode acontecer aqui agora caras né? acho que é bem importante a gente ficar de olho uh, e é isso tá aí é importante ver também que a gente formou para o Bitcoin Uh, no CPR mensal aqui, a gente acabou formando aqui um suporte nessa zona até a região aqui dos 23.200 dólares, a gente tem o um CPR mensal para o mês de março calculado, tá? esses é um são pivôs centrais aqui do, do CPR, é uma zona que o Bitcoin precisa... Montar o suporte aqui, porque senão a coisa ficou complicada. Então, para minha opinião, se a gente perder esses fundos aqui da região dos 23 mil dólares, né? De novo, caras, na minha opinião, isso aqui vai ficar bem perigoso para o Bitcoin. Tá? Eu vou estar subindo já meu stop aqui para poder ficar um pouco mais tranquilo, tentar realizar nessa região aqui dos 24.200 dólares. Que tem grande chance o Bitcoin pegar e eu poder tentar sair aí, né? Pelo menos é, mitigar o meu risco aqui e não perder mais nesse trade, tá bom? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje é isso, não vou quebrar muita cabeça aqui no curto prazo que o sentimento ele deu uma melhorada também, tinha o um long short caindo com o open -interest subindo também, tá? Que é um bom sinal aqui pro pro, pro bitcoin que continuar essa subida Tá, eu acredito que Bitcoin sim vai fazer uma, mais uma pernada de alta, vai depender só da SP500. Tá? Obviamente, caras, é importante vocês prestarem atenção que se a sp perder esse fundo aqui, ó, começa a ficar bem arriscado e esse é o risco todo desse trade nesse momento. tá? Mas por enquanto a minha análise aqui da sp está ok, junto com o DXY, está seguindo aqui de, conforme eu estava prevendo, tá bom? Então, no mais é isso, se você gostou aqui do update, já deixa aquele like aí para apoiar, se inscreva no canal se você está inscrito, ativa as notificações e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço!